Colégios Politécnicos e Técnico Industrial de Santa Maria estão com inscrições abertas até 24 de outubro. Os processos seletivos são para o ensino médio, cursos técnicos integrados e técnicos subsequentes. No total, serão ofertadas 979 vagas entre os dois colégios e a prova será realizada no dia 8 de dezembro de 2019. Inscrições devem ser feitas pelo site da Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica na seção de processos seletivos. Mais informações? Pelo telefone 3220-8170, 3220-8199 ou pelo e-mail falecon.com.br.